Com essa iluminação aqui maravilhosa Eu não tô filmando aqui pra vocês Luz do sol Tá com uma luz aqui, ó Taquei uma luz ali, porque agora é noite Taquei uma luz eu falei, eu vou filmar assim mesmo. Deixa eu pegar aqui minha cola, né? Porque a pessoa não sabe o que falar. Esses dias eu fiquei pensando muito em palavras que não existem aqui no Japão. Que na verdade, assim, normalmente, no dia a dia e tal, a gente não costuma usar. Aí você me pergunta que tipo de palavras são essas? São aquelas palavras básicas. Que na verdade, o que eu vou falar hoje são só duas. Mas, assim, ai que... Tamanho da testa, do tamanho da testa olhosa. Enfim, são palavras que a gente, né, a gente tá lá conversando e meio que tipo, como será que deve falar isso em japonês? Eu não sei, eu não sei se existe também. Por exemplo, um vídeo, que eu vou deixar aqui o um vídeo aqui no card pra vocês, se vocês quiserem assistir. O vídeo falando sobre palavras que não existem no Japão, eu não lembro como que era o vídeo, é muito antigo e tem muito view, mas, assim, eu não sei se eu recomendo ou não. Mas ali eu acho que eu falo sobre a palavra saudade e eu falo que, tipo, ela não existe na palavra japonesa. Eu falo que não existe saudade em japonês, mas é um mito. Na verdade, existe sim, só que ela não é literalmente saudade. Saudade a gente se expressa aqui no Japão como sabichi, samishi. Eu falei errado. Ai, maravilhoso. Samishi, que chama. Samishi, se você traduzir literalmente, é, significa triste, tristeza. Tipo, eu estava né, com aquela perda no coração e se for ver saudade, é praticamente isso, né? Tava sentindo saudade, tava com aquela tristeza. Tipo as pessoas que falam que a missio não é saudade, que é tipo a início eu tava tipo sentindo uma falta. Olha, até hoje eu não entendo esse negócio de Ai, bicho, não é saudade, pra mim tanto faz, é saudade, use se você quiser, não use se você quiser, não sei inglês também O que eu sei é japonês e também não é 100% que eu sei japonês e nem 100% que eu sei português Olha, a pessoa não sabe quase nada porque eu tô fazendo esse vídeo, não sei Quer dizer, na verdade eu sei Eu vim falar, na verdade, da palavra não só a saudade, mas como a saúde mas não é essa saúde que é usada aqui no Japão. Quer dizer, ela tem a tradução, né, saúde, que é Kenko, que é tipo, eu estou bem, é de saúde, né, saúde de cor, uhul, legal. Mas o que eu quero falar é da saúde de espirro. Quando a pessoa vai lá e espirra, o que as pessoas falam? Saúde, normalmente lá no Brasil, né, as pessoas falam, vão lá e espirra e fala saúde porque é educado, porque... Uma forma, algo que vem Desde muito tempo <risos> Eu nem sei da origem de saúde Quem souber, faz o vídeo Ou comente aqui embaixo Qual é a origem da saúde Porque a gente começou a falar saúde Para as pessoas depois que ela é espirra Mas na verdade tá escrito em inglês né? Que você fala espirra e fala God bless, you. God bless you Mas é, God bless you é tipo Deus te abençoe E não tem nada a ver com saúde Mas ok, okay. Okay. ok. Eu vou falar de saúde porque não existe saúde no japonês. Esse saúde de você falar pra pessoa quando, depois dela espirrar, você não fala praticamente nada. Ninguém fala nada aqui no Japão. Eu fico muito agoniada com isso porque eu fico aquele negocinho. Ai, meu Deus, eu quero falar uma coisa, mas eu não sei o que falar e eu não sei o que falar. Literalmente, isso, eu não sei o que falar. Olha, se você sabe como fala saúde em Japonês, comente aqui embaixo por favor. Que eu quero aprender e eu, tipo, eu quero falar saúde para as pessoas que estão espirrando ao meu redor e eu não consigo falar. Tipo, eu só consigo falar saúde para as pessoas que entendem o português, porque, né, português é claro. Que eu perguntei para minhas amigas japonesas, porém. Elas falaram que não existe Deve existir, eu falei pra ela que o daidini Fala o daidini porque o daidini é, fica melhor Saúde, praticamente isso Quando a pessoa sai do hospital E aí você fala o daidini porque é pra ela tomar cuidado E ficar melhor, é algo assim desse estilo Porém, só se usa quando você fala pra pessoa que está doente já ou quando ela faltou num serviço, na escola, assim, você tem um, a mensagem dela falando Ah, eu não vou pra escola hoje. Aí você fala, ah, boa saúde pra você, o daijini. É dessa forma que é usado o daijini, não quando a pessoa espirra. É diferente. Eu fico procurando... Eu fico procurando muito como pode falar... Saúde para as pessoas, só que eu não consigo. O cuzão, eu perguntei para minhas amigas se existe, elas falaram que não existe. Tipo, se a pessoa espirrou, espirrou. Aí você só olha e fala: Você espirrou. Eu vou tentar procurar aqui para vocês o que eles falam quando a pessoa espirra. Aqui tá falando, aqui eu acabei de procurar aqui na internet, mas é, é exatamente o que a minha, minha amiga falou. Quando a pessoa espirra, aqui no Japão, as pessoas falam. Que alguém tá falando mal... Não, alguém tá falando uma mentira de você. Então, você vai lá, espirra, e você fala... Alguém tá falando uma mentira de você. Eu não sei do nada, do nada. É tipo, quando você fica com a orelha quente, quer dizer que alguém tá falando mal de você. É meio que assim, só que... Quando você espirra. Só que você não vai falar isso pra qualquer pessoa que tá, sei lá, no ônibus, no lugar público. Você tá assim... Do lado a pessoa vai lá e espirra e aí você fala Alguém tá mentindo sobre você Do nada! Eu não vou chegar pra pessoa e falar o oh, arroba, alguém tá mentindo sobre você Porque você acabou de espirrar Eu não vou, não vou chegar, você tá entendendo Esse negócio aqui que tipo Aqui não tem, aqui não existe saúde Então É... Eu, eu, tô, meio, eu tô meio indignada Porque não existe a palavra saúde Quando... A pessoa espirra, eu fico um pouco. Né? Aquela negócio tipo. Eu tenho que falar uma coisa, mas se eu falar a pessoa ficar tipo. O que, que, que você tá falando? Quer dizer, a pessoa no caso é o, japo é o japonês, né? Pois é, era isso que eu queria falar, queria desabafar na verdade e. Assim. Se a pessoa começar a espirrar em, japo em japonês, <risos> não. Se a pessoa começar a espirrar e ela é japonesa, tenho certeza que alguém tá falando uma mentira sobre ela. Certeza. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim, um vídeo meio que rápido ou não, não sei. Mas eu <risos> sempre falo que o um vídeo é rápido, mas ele demora praticamente 8 minutos. E 8 minutos não é nada rápido. E se você, por acaso, sabe de alguma palavra em japonês que significa saúde? Coloca aqui no comentário porque eu quero saber e eu quero falar pras pessoas, tá? Ok? Mas é só isso mesmo. Um like se você gostou do vídeo. Se você espirrou algum momento desse vídeo, também deixa o like, tá? <risos> eu não espirrei, então não vou deixar. Também não se esqueça de se inscrever no canal porque eu estou fazendo bastante vídeo e eu pretendo fazer mais vídeos aqui pra vocês maravilhosa, também me sigam aqui ó, nas redes sociais, ó, tô lá no Instagram o dia inteiro, então vai lá no meu Instagram e me stalkeia aqui e também comente lá, que ó, ó a gente vai, vai, vai conversar assim. Uhul. eu queria falar uma coisa rapidinho pra vocês que o canal sim vai ter um nome e eu escolhi o um nome depois de não sei quantos anos aí eu vou explicar tudo Assim, do começo do canal até agora, porque eu escolhi esse novo nome e tal. Então eu espero que vocês gostem. Enfim, um grande beijo. Até o próximo vídeo.